Boa tarde, Alex. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Rezende. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, pessoal da Técnica. Daniel. Boa Maravilha, tarde. Tavares. Boa tarde a você, que é ouvinte da Onda Oeste, você que nos acompanha pelas multiplataformas. Nós estamos falando de passos hoje e nós vamos falar, fazer uma entrevista, dando sequência né, nesses relatos, nessas reportagens que estamos fazendo em relação às questões de ataques às escolas. E hoje nós teremos uma entrevista com a Laura Moraes, que é mãe, esposa, psicóloga, e eu já vou pedir ela para entrar a gente, então, boa tarde para ela Laura, tá me ouvindo? Oi Alex, estou boa tarde, boa tarde Paulo, boa tarde Edgar boa tarde, boa tarde Laura ô, ô, Laura, fala pro pessoal que tá ouvindo a gente pela Onda Oeste quem é a Laura Moraes? A Laura Moraes é a mãe, esposa, filha neta e, e com certeza psicóloga é a minha paixão, minha atuação na psicologia. Atualmente atendo como psicóloga clínica, tenho meu consultório aqui em Passos, mas também faço atendimento online, conseguindo atender pacientes em outras cidades também. Olá e nós vamos falar sobre ataques nas escolas, que é um campo que envolve né, a, a questão da, da psicologia. É, e a primeira pergunta que eu faço para você é o fenômeno na, das ações terroristas, eu, certo ou errado, eu coloco os ataques às escolas dessa maneira, como uma forma de terror, ele é algo que ele cresceu no país de uns anos para cá. né? Como que a psicologia ela avalia esse comportamento de ter o desejo de matar indivíduos da mesma espécie? Ter esse desenho de um cenário de violência absurdo? E como que você, enquanto psicóloga, enquanto profissional, Laura Moraes, reflete sobre esse tema? Então, Alex, a violência, ela sempre existiu, né? Se a gente pegar aí a nossa história, né? Desde de histórias antigas, sempre existiu a violência. Mas pensando no fator mais atual, né? É, Existem vários fatores que podem estar tá, é, sendo um fator de importância para que aconteça, né? essa violência, principalmente no, no, no âmbito escolar. É, não necessariamente a gente associa muito a esses comportamentos com a psicopatia, né? E não necessariamente são apenas pessoas que são portadoras do transtorno de psicopatia que têm né, esse comportamento de matar outras pessoas, é, mas também, por exemplo, poder trazer a experiência de vida, né, desses indivíduos como um fator muito relevante. A criança que ela foi apresentada a traumas, abusos, né, uma educação violenta, isso pode trazer sim é, ser algo motivador para que essa criança, adolescente, até mesmo adulto, cometa esse tipo de crime. Né? Então, assim, existem vários fatores que podem motivar uma pessoa a querer matar outras pessoas. E, então, não necessariamente é só a psicopatia, né? e realmente é, é algo que a gente traz com muito terror tudo isso que está acontecendo. né? ...nas redes terroristas, elas estão cada vez mais organizadas aqui no Brasil. né? Isso mostra até um despreparo do nosso país pra, para o enfrentamento desse, desse tipo de terror. Até mesmo porque combater ofensa com ofensa, arma com arma... Ele pode ser até uma forma né, de colocar ainda mais lama na situação. É, justifica segurança armada, detector de metais, portas giratórias nas escolas, o advento da ele contribui para esse tipo de comportamento? Bom, Alex, eu acredito né, que a cultura da paz, o amor ele pode vencer né, muito bem é, várias questões aí. É, é importante a gente falar sobre essa questão de segurança nas escolas, que de alguma forma muitas pessoas vê com estranheza essas medidas de segurança nas escolas, né? E até me foi perguntado na semana passada, uma pessoa me perguntou como que isso iria é, afetar né, a, a criança Chegar na escola e ver toda aquela movimentação, pessoas armadas, né? E assim, a gente precisa é, passar para a criança de uma forma, né? A criança, ela detecta, detecta sinais, né? E também a forma como a gente se coloca para ela. Por isso que é importante a gente orientar os nossos jovens, né? as medidas de proteção e segurança na escola, é, eu particular, particularmente, que vai trazer sim, né, a, a, a, essa importância da segurança para que ele, ele né, os, os adolescentes, as crianças se sintam protegidas, mas é importante que nós, adultos, conversamos com essas crianças e com esses adolescentes sobre essas medidas que estão sendo é, implementadas nas escolas, né, é claro que, como você tinha dito, né, a gente é, propagar o mal com o mal não é assim que se faz, né? mas, é, infelizmente, nesse cenário atual é muito importante a gente alcançar meios que possa trazer mais segurança e proteção para as nossas crianças. Bacana. Eu quero saber aí do Paulo, dos meus companheiros de bancada, do Paulo, do Edgar, se eles têm alguma pergunta para a Laura, alguma pergunta, Edgar? Doutora Laura, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, eu quero saber da senhora qual a leitura que a senhora faz sobre as redes sociais. O comportamento da, do cidadão, da pessoa, que seja adulto, adolescente ou criança, nessas redes que, de certa forma, algumas estão sendo aí é, uma via fácil de disseminação e apologia ao ódio, o que orientar para os pais, principalmente os pais que têm suas crianças, os adolescentes, é, de como coordenar o acesso dos filhos às redes sociais? Sim, muito importante, né? É, essa pergunta, é, Edgar, a gente precisa pensar né, que as redes sociais, ela traz muitos muitas informações para as nossas crianças e adolescentes, tantas coisas boas quanto coisas ruins infelizmente, né, as coisas ruins prevalecem nesse caso, por isso que é importante a gente observar os sinais de alerta, né, é, se essas crianças ou adolescentes está, né, postando é, postagens violentas, né, porque na mídia tem muita, muita postagem violenta, se está tendo obsessão por armas, né, postagens de ataques, e até mesmo os pais observar em casa o comportamento dessas crianças e adolescentes, sabendo que é uma responsabilidade dos pais estar próximo dessas crianças. É claro que não é, é em alguns casos, né? A gente não pode culpabilizar é, quando acontece esse tipo de ataque. A gente não pode culpabilizar os pais, mas se a gente pode é, prevenir, é importante a gente estar atentos a esses sinais, né, então assim, as redes sociais estão de grande acesso a essas crianças, é, importar, é importante a gente ficar de olho mesmo, né, e não terceirizar a educação dessas crianças, porque às vezes a gente deixa para que a escola eduque, para que as redes sociais né, passem as informações da vida para essas crianças, e não é assim que funciona. Nós precisamos estar próximos dos nossos filhos, precisamos educar de uma forma né, que seja respeitosa e que a gente possa orientar sempre esses adolescentes e as crianças também, de uma forma que eles compreendam, numa linguagem né, que eles consigam compreender. Doutora, Olá, é, do ponto de vista da prevenção, Dentro de casa, a senhora concorda que dentro de casa a autoridade são os pais? E os pais, eles têm que conferir, por exemplo, o WhatsApp do filho, é, ver ali nos históricos de navegação o que, que o filho está navegando, é, sem dizer que está invadindo a privacidade deles? Com só certeza. antes da Laura responder, Laura, só antes de você responder, porque a minha pergunta ela vai casar com o quanto Edgar e ele vai me entender. Eu ia fazer mais ou menos essa pergunta. A escola ainda precisa ser vista como um lugar de aprendizado, de amizades, de memórias boas, busca pelos sonhos, até mesmo um refúgio para algumas crianças que não gostam da própria casa? Porque a União Europeia, Edgar, ela fala em quatro pilares né, de intervenção para esses ataques. Prevenir, proteger, perseguir e responder. Antes de fazer a, a, a minha pergunta, que vai de encontro com essa pergunta de Gar, eu queria que a Laura pudesse assistir a um vídeo do promotor de justiça aí de Passos, o, o Éder Caput, que ele fez uma reunião né, para ter esse enfrentamento em relação aos ataques. E depois desse vídeo, eu gostaria que a Laura me respondesse o seguinte: a psicóloga compreende que esse cenário bélico nas escolas ele pode ser prejudicial à saúde emocional e à formação desses indivíduos? Aí eu gostaria que você respondesse a pergunta do Edgar e a minha, simultaneamente, depois do vídeo. Pode ser? Claro. É, dá para postar que a maioria desses crimes que acontecem entre os adolescentes está ligado à falência da família, ou de repente até mesmo à falta de uma disciplina de ensino religioso na grade escolar. Enfim, dá para postar isso na, na falência da, da família? Você, Edgar Caput, acredita nisso? Eu acredito, assim, não vou falar de falência da família, porque hoje essa questão da família é uma questão muito dinâmica. As famílias de hoje não são as famílias né, tradicionais e tudo mais. O, o, o que eu percebo é talvez um distanciamento, talvez uma, uma irresponsabilidade dos pais no que diz respeito ao comportamento e educação dos filhos. Né? Eu percebo assim muita entrega dos pais... É, dos filhos para as escolas e uma, uma falta, uma irresponsabilidade no que diz respeito a, a, aos filhos, é isso, isso eu percebo muito, né? é, não sei se tem a ver com, com a questão da família, tem muito a ver com a questão pessoal dos pais, de não exercerem adequadamente o poder familiar, isso vem acontecendo é, muito. Né? Paulo, você quer fazer uma pergunta para ela responder as três de uma vez? Eu, eu gostaria, mas a minha pergunta vai em outra esfera. Eu, eu prefiro é que ela Bom, responda essas é? primeiras, depois eu, depois eu iria respond... depois eu faço Acerto. a minha pergunta. Então vamos lá, Laura perfeito né já respondendo as duas perguntas é, juntamente é importante sim que os pais né estejam vigilantes aos, que os, o, ao comportamento dos filhos né ao que o filho ao que o filho narra também né como que é a fala desses filhos né então assim as redes sociais você não vai estar invadindo a privacidade do seu filho. Muito pelo contrário, você pode estar prevenindo situações perigosas que possam acontecer com essas crianças. Então é muito importante que os pais estejam atentos, né? não de uma forma punitiva, mas sim de uma forma de atenção, de um cuidado para com essa criança, porque não dá para a gente deixar essa criança ou adolescente né, à mercê dessas redes sociais, onde a gente pode usar para o bem, mas também podemos usar ela para o mal, infelizmente. E na maioria das vezes, né, é, eles conseguem, essas crianças conseguem ter acesso, até mesmo sem escolha, sem querer, a vídeos, né, que tem, é, que tem imagens violentas, que pode estar tá estimulando essa criança a começar a ter um comportamento agressivo, né, então é importante ter essa vigilância né nas redes sociais das crianças primeiramente eu não acho que eu né? como mãe eu não gostaria que a minha filha tivesse é, redes sociais com uma idade tão baixa né então assim através claro que tá muito difícil né a gente controlar é, celular telas né mas Redes sociais precisa ter pelo menos um, uma maturidade psíquica para que essa pessoa consiga administrar de uma forma é, uma forma boa, né? Então, assim, é difícil a gente falar para os adolescentes não ter Instagram, Facebook, né? Mas. Já que eles têm, por que os pais não podem ficar atentos? Isso não é uma forma de, de é, é, invadir a privacidade, mas sim de querer o bem para os filhos. Né? Então, assim, respondendo também a pergunta do Alex, né, é claro que usar as mídias sociais de uma forma que não tem controle e excessivamente pode afetar muito na saúde mental né, dessas crianças e dos adolescentes. né? E até mesmo fico pensando na, no âmbito da escola mesmo, o quanto é importante a gente capacitar os profissionais também, para que os profissionais estejam atentos a esses sinais né? e que possa promover programas de promoção à saúde mental. Então isso é muito importante. Na minha época de formação, eu tive um projeto com três turmas numa escola estadual lá de Pratápolis, eu sou natural de lá, que foi a promoção de saúde mental na escola. e Foi três turmas do ensino médio, terceiro, colegial, e foi super legal. Que através de conversa, de vivência, de troca de experiência, a gente conseguiu promover um projeto super legal, né? Então, assim, é importante a gente pensar na saúde mental dessas crianças e adolescentes e, em caso que a gente já consegue detectar algum sinal, algum fator de risco, é importante procurar profissionais especializados para conseguir é, atender essa criança, atender esse adolescente, ter essa escuta ativa, esse acolhimento também, também. Doutora, só para ilustrar algo importante nesse sentido dos pais acompanharem o, as redes sociais dos filhos, uma mãe me confidenciou recentemente, diante desse caos que nós estamos vivendo, né, que ela estava olhando o WhatsApp né, do, do filho dela, do grupo que os alunos têm na escola, e ali ela identificou que vários coleguinhas estavam, de certa forma, criticando um aluno é, daquela classe, ou seja, começando ali uma espécie de um bullying contra aquela criança. Então, necessariamente não foi nada contra o filho dela, mas ela identificou o que poderia ocorrer, algo é, desagradável com outro aluno. E ela conseguiu levar esse caso para a direção da escola e conseguiu contornar essa situação. Então, nem sempre é só para o nosso filho. A gente pode fazer uma espécie ali de prevenir para outras pessoas também. Sim, com certeza. Essa rede de apoio entre as mães é importante. A gente identifica, às vezes, numa outra criança que não é nosso filho, é importante a gente né, ir lá e, e conseguir conversar com os responsáveis dessa criança, ou até mesmo na instituição, né? Então, é importante, sim, ter essa atenção é, de todas as formas, não somente com os nossos filhos, mas sim com outras crianças que pode estar demonstrando algum comportamento agressivo ou violento. Muito bem, doutora Laura, é, prazer falar com a senhora, boa tarde novamente. Eu gostaria de entrar em um assunto com você, porque a gente fica, é, claro, né, a gente fica muito preocupado com as crianças, com os pais, com essa relação devido a todos os fatos, principalmente aquilo que aconteceu em Blumenau. Porém, eu gostaria que você deixasse também uma mensagem e uma orientação para os professores e para os funcionários das escolas. Porque assim o que a gente tem percebido é que os professores eles estão cada vez mais doentes, psicologicamente falando, né? se afastando cada vez mais do trabalho por causa de transtornos psicológicos causados pelo trabalho, pelo ambiente escolar, pela pressão. Eu, te, eu trouxe aqui um dado divulgado pela Folha de São Paulo que de, de três de cada cinco educadores já pensaram em se afastar do trabalho. E assim é, falar sobre violência, discutir sobre violência nas escolas, orientação para as crianças, isso passa muito também pelo professor, pelo funcionário da escola estar bem psicologicamente, né? Sim, com certeza. Por isso é necessário profissionais que estão nesse ambiente escolar, né desde é, da pessoa que está na portaria na cantina dentro da sala de aula da direção é importante essa capacitação não só a capacitação pensando né é, sobre segurança sobre essa proteção mas sim também ter esse olhar atento à saúde mental desses profissionais né? Porque, com certeza, através de toda é, essa movimentação que teve, os ataques que, que foram acontecidos nas escolas, isso gera muito temor, isso gera insegurança. Então, é importante a gente falar mais abertamente sobre isso, né? através da nossa fala que a gente consegue trabalhar os nossos traumas, trabalhar as nossas inseguranças e os nossos medos. Então, assim, é natural... Não que seja, não é normal, mas é natural que esses profissionais né, se sintam dessa forma por estar se sentindo afetado pela situação, pelo cenário atual. Né? Então é importante essa movimentação é, pensando na saúde mental desses colaboradores também. Não somente da criança e do adolescente, mas também dos professores e de todos que estão dentro da escola. Ok, doutora Laura, é muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Onda por trazer essa mensagem positiva, esclarecedora para os nossos ouvintes, pais e, profe... e comunidade escolar em geral. Orientações fundamentais, Andigar, né, para toda a comunidade escolar aí, para enfrentar todo esse momento que a gente está passando. Obrigado, Laura, pela entrevista, foi muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, sobre essa pauta, né, e, e vale até ressaltar, não sei se o pessoal tem o um vídeo aí da, da advogada, da doutora Hanna, falando também que agora essa questão de ataque também ela se enquadra num crime e, e a polícia civil já tem feito investigações nesse sentido, se a gente tiver o vídeo para finalizar, é, mostrando também uma abordagem do ponto de vista que a gente tem que tomar cuidado com essa questão das fake news, né, o pessoal acha que, de repente, uma brincadeira de mau gosto pode provocar né, um transtorno, uma sensação de fobia em muitas pessoas. Laura, muitíssimo obrigado por nos receber aqui na Onda Oeste, por atender nosso pedido. Espero a gente se encontrar em novas oportunidades. Obrigado e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Edgar. Obrigado, Paulo. obrigado Alex, pela oportunidade e confiança. Pode contar comigo sempre. Você estaria aqui disposta para a gente ter que discutir, conversar, né? E, assim, o amor e a paz, ela pode nos proporcionar muitas coisas boas. Então, no momento de tanto terror que nós estamos vivendo, né, principalmente educadores, as crianças, vamos pensar um pouco mais né, sobre essa possibilidade da gente levar uma palavra amiga, uma escuta e esse olhar atento para todos. Obrigada, obrigada. Se você gosta, eu sei que você gosta, eu vou finalizar com uma frase do grande Sigmund Freud. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Grande abraço. Com certeza. Muito obrigado. É mais. Boa tarde, doutora. Tem o um vídeo, Daniel? Vamos colocar o vídeo da, da Hannah? A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está fazendo uma distribuição nas escolas de cartilhas informativas. Escola Segura. Eu achei muito interessante uma parte em que eu li que fala sobre não divulgue. Não divulgue vídeos, não divulgue informações de atos violências nas escolas, não divulguem fotografias. Por quê? É, essa divulgação além de estimular novos casos, também podem atrapalhar a investigação. E atenção, provocar alarme ou anunciar algum perigo inexistente, ou mesmo praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, é crime. Está descrito no artigo 41 do Decreto-Lei 3.688, de 1941. E a pena vai de 15 dias a 6 meses ou multa. Portanto, se você souber de alguém que está praticando esse crime, denuncie.